Hey, Seja bem-vindo a mais um vídeo Bora, bora, bora isso aqui mesmo Ah, não foi Ah, e hoje eu tô aqui, vou viajar de férias Tô aqui no aeroporto de boa Sentado aqui na lagoa Tá na lagoa não, gente Tô aqui de férias, eu vou viajar de avião Minha primeira viagem de avião aqui Vamos ver o que vai acontecer Vocês viram que tem meu vídeo aí da primeira viagem de avião, né Ah, foi emocionante, gente Eu gravei tudo, eu amo viajar Então não tem problema com isso, né é porque, tipo assim, eu fiquei nervoso por causa do avião, entendeu? Que o bagulho voa, entendeu, gente? Uma tonelada voa. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas... Aquele problema do Bandicam, o áudio o áudio adiantado e o vídeo atrasado. Aí o bagulho ia é louco. Gente, ninguém vai entrar nessa miséria, não? então aqui mesmo. Ué. Ah, precisa de seis jogadores, tá vendo? O jogo é sensato, não deixa a gente ir sozinho pra não ter medo desse bagulho. Então é. Então, deu erro, entendeu? Deu erro a gravação. É que eu gravei com meu irmão, meu irmã agora, né? A gente só tá brigando, o bagulho é doido. Mas é que eu não vou nem gravar mais com ele, eu acho. Não sei gente. ele não quer jogar com Clube Penguin, dá like bastante nesse vídeo pra ele jogar Clube Penguin Então vamos aqui jogar minha primeira aqui. Estou sentado esperando. Esperando entrar. Aí, papapá, entramos no avião, o bagulho é louco. Aí já estamos avião, estamos sentando eu tô gravando com outro gravador que consome muito mais giga. E o porquê disso? Porque o bodicam é doido, o ba bagulho é doido com bodicam, e a, a textura aqui está desativada, né? mesmo assim, mesmo assim é muito bom, Olá! Porque estava tava muito, hello, eu, hello. não, olá, isso, isso, nós desliga na minha cara, nós estamos, nós estamos falando, falando agora, falando agora então por favor, sentem-se E o maior importante, que é isso menina, é, aproveite a flutuação e goste do jogo Então, e como você seu assento antes de decolar Eu vou deixar algumas partes do vídeo que ficou bugado, nunca vi o bagulho tão bugado na minha vida eu vou colocar porque é bom, né? É bom de ter alguém pra gravar de outro, mas né? O bagulho é louco. Então, assim, gente. Ó, o que eu consigo fazer? Ai, calma, eu me buguei aqui. Eu me buguei. Então, eu tenho que sentar aqui porque o avião vai decolar. Mas eu tenho, eu tenho ansiedade, gente. Então, eu vou de ó, andar, andar pelo bagulho. Então, foi. É... Senta, misera. Aqui ó, estamos no chão ainda, vamos decolar. Se você está em pé, você vai perder é, vida igual aquela menina ali. Ela sentou na hora, né? Ah, eu queria ver alguém se machucando. Ver, ver alguém voando. Ué aquele menino. Ah, agora toma! Olha <risos> ah, lá! Sagulha louca! Sagulha é louca, Alex. Senta! Senta, Alex! E no vídeo que eu gravei, a gente foi em três partidas e nenhuma da partida eu consegui. Tipo, eu morria. Eu morri pro monstro. Eu morri caindo no bagulho lá. E eu morri pro fogo. Eu vou deixar uma parte do vídeo. Se vocês quiserem esse vídeo, eu vou deixar separado. Mas eu vou enviar bugado mesmo. Aí deu uns 40 minutos de vídeo. Totais. Então eu vou enviar. Pra vocês, se vocês quiserem. E também eu vou estar gravando no Roblox. Também então aí nesse bagulho e me segue ali no. Me segue no Roblox, por favor, eu preciso de seguidores para sobreviver entendeu? entendeu? Porque eu não aguento mais Ai Gente, então, eu comecei a me mexer aqui, não sei o que tá acontecendo Ah, eu já sei um pouco da Assim, eu não lembrava Eu não lembrava, mas eu, agora eu lembro Porque eu joguei é, Ontem de ontem é, Cavaleiros e Cavaleiras E parece que nós temos uma Espec... que Tá bom, por favor é... Faça... É... Permanecer... Permanecer calmo Então bagulho some muito rápido do bagulho, entendeu? Aí não dá pra ler Entendeu? Ainda mais que é inglês O que é isso? No... Na turbina direita Eu acho que é a direita Ou será que é a esquerda? Não, não é esquerda Porque eu sou de direita, Entendeu? Eu nem sei Mas o que é isso? Minha primeira viagem de avião O capeta aqui Gente, o capiroto vai derrubar o avião Sempre tem que ter monstro nessa bosta, né? Não pode deixar um jogo sem monstro, né? Né? Esse jogo de história sempre tem monstro. Deve estar uma altura do cacete Ai meu Deus, tô com medo que ele brotar aqui atrás de mim Gente, se mexe. Olha, ela tá sentada mal de boa aqui. A... Como é que é a Catalina? Senta... Ai, meu Tá vendo, gente? ah ele tá correndo atrás de mim, capeta. Perdi vida. Ai, ainda tá correndo. eu parado aqui. De boa no lago, no baião. Olha. A menina tá aqui sentada de boa. Eu perdi anos da minha vida. Olha lá. Olha lá. Oxe, sai de mim, Pet. A menina sentada ali, ó lá, deu, res, deu respawn em cima da menina. Ui, ui. Tô com medo não, porque eu já joguei. Já gritei demais, não aguento mais. Ó, oh, noivoeiro do nada começa, não sei porquê. Eu desativar as texturas, o bagulho dela. É. Problema. é nós pra diminuir, isso. né? O lag. Ainda mais o gravador, tava deixando ah, lagado. Nós estamos agora. Esse aqui não, esse e aqui não consome sei, mais beats, Giga. Um vídeo de 21, minuto, 21 minutos deu 7 Giga. No Bandicam. Iria dar tá 1 Giga. Nós. Entendeu? Por isso eu gosto do Bandicam, mas eu tenho que, o que? deixar o Bandicam, oh, porque o Bandicam não grava Não as seja coisas, bobo. Não grava, tipo a É o. A tela, entendeu? A tela, tipo o Google, O Grog, entendeu? O Google, né? É, ele não grava Ele não grava, entendeu? Então para gravar Clube Pingo precisa do banho de campo Porque isso daqui só grava a tela de jogos Vou comer a pizza aqui porque ela não regenera a vida e nem recupera Então vou comer. Eu não sei qual a meu minha... assim Ah, tá ali Deixa eu ver 8A Ok, ok, tá bom Olá, o Olá a todos isso é seu copiloto falando? Isso parece que nós vamos é, através de uma de uma tempestade e severa turbulência. Cadê minha cadeira? Eu tô lendo aqui. Calma, diabo. Aqui 8 é. É 8 A. 8 A. Cem de perguntar a todos para retornar aos seus assuntos. Quarentena, Obrigado. Vamos viajar aqui. ó. tem poucas pessoas. Ó, entrou bastante gente, mas agora só tem. Só tem 6, é o BBB aqui Começa todo mundo a ser eliminado e eu, e eu não vou fazer mais vídeo desse jogo aqui não Se eu morrer, morreu Morreu Não vou fazer Não aguento mais, não quero mais Cara, Vou diminuir essa música aqui do capeta Porque eu não sei Ó, Primeira viagem de avião Está tudo dando certo O avião vai só vai cair ai tem que tem que sentar vai perder bastante vida ai é que ele vai oh não ele ainda não caiu eu já no caindo, alto que é bonito a de olhar não uma forada estrela pronto agora pode levantar ah, gente. eu mexi o colete meu a deus tá muito alto aqui Gente, gente. O bagulho é o bagulho é louco, hein? Eu vou de O oh, menino que é isso? O menino vai morrer. Olha o pouco de vida que você tem, menino. Esse menino aqui vai morrer. A alta Catalina tá sentada até agora, gente. A menina não se mexeu a viagem inteira. É. Gente, a menina tá sentada. Quer ver que ela vai morrer no mar? Se ela tiver assim, se ela tiver inativa, ela vai morrer. Sobre na asa do avião. Oh my gosh! Oh my gosh! Nós estamos vivos meu. Rápido! Rápido! Todos! Todos! Suba, Suba na árvore do avião! Olha lá, o menino morreu E essa Catalina aí morreu também? Rip Catalina! Não fez nada no jogo a, <risos> a menina... Não, foi o menino que... Ah, a, men... a Catalina também Rip Catalina Isso parece como que a tripulação Melhor, melhor encenação foi dela Entendeu? Também. Ela ali é uma parada de boa No bailão e Picatalina O ah! que é esse bando? Oh, oh, eu, sobrevivo, eu ando sobre as águas Calma, é, até aqui Ô oh, louco! Um buracão, né, atrás de mim oh, Quem vai sobreviver o BBB? As meninas Ou aquele menino Ou eu zumbi Sou diferente, eu não sou humano Odeio a raça humana Ai meu Deus! Pronto, a menina tá esperta, hein? A menina tá esperta, não caiu. Ai, o tubarão vai morder, mordeu ela. Ai, ai! Não me morde não! Ah, mordeu! Filho de rapariga! Rapariga não, viu? Sou filho de rapariga! De kenga! Cadê o menino, gente? Meu Deus! Por isso que eu gosto de menina! As meninas são batalhador Menina ali, ó! Cadê o menino, gente? Meu Deus do céu! Cadê o menino? Olha lá! Morreu para o tubarão, que delícia, gente! Meu Deus, o povo morre! Ai! Coloca o tubarão! Isso, menina, vai lá! Ai! Que isso? É o tubarão malado das caras que andar sobre as águas! Olha a menina! Meu Deus, gente, a menina vai! Vai! Pim, nós fizemos isso. O menino que tá morto tá, tá falando ali ainda. O menino morreu, mas o, ele continua falando aqui. Ele tá entre nós. Tipo assim, a alma dele. E a Catalina, ela, ela tá também. Tá aqui. Olha lá o avião ali. A Catalina continua entre nós, mas só que ela continua parada. Entendeu? Ai meu Deus, que Continua. A Catalina. Melhor pessoa. Então vamos, jogo que demora, certo? Se nós precisamos encontrar decisão, é, um Agora. Mil, Ralf, é, agora. Que? Tá bom, gente, eu vou parar de ler. <risos> ah, Aqui deve ter algum. Turn mostrar essa em algum somente. lugar. Ah, ah, o okay. que? Eu vou ler em inglês. eu não estou conseguindo ler em português? Eu vou ler em inglês agora. Nós encontramos maçã para nós comer Mas não come porque é tão podre E vai fazer você morrer depois Então não coma Quer, quer ver essa menina comendo? Será que ela comeu? Será que ela comeu essa peste? Então gente, a, a, a jaula já está ali É bom você já ver isso Eu não posso nem ir para outro lado Eu vi a jaula ali Mas eu não falei porque não deu tempo para falar Então a jaula está a ali Ótimo então quando alguém ser preso se alguém sobreviver até o final desse cabrunco, ótimo a gente vai ajudar lá espere é, o que é sobre esse monstro que nós vimos é, o que se ele é, se ele estiver aqui discutir sobre o estranho monstro que você viu mais cedo que vocês viram é, então sobre o monstro então eu não tenho nada a dizer, sabe? É top. É top o monstro aparecer assim. Dentro tudo avião. É igual o jogo i Mas só que o jogo i o monstro não bem aparece. Então, gente, estamos aqui. Onde será que estamos? Será que estamos em Alagoinha? Ó, aqui, finge que aqui. Ó, vamos fingir aqui que é a Amazônia. Amazônia, top. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Vamos fingir que é a Amazônia Ah, eu esqueci que tem a chuva do capeta Oh não! Oh agora não! A Poxa, a menina ali pai. gente Poxa, vai menina Deixa tá lagada Eu acho na, na qual nós podemos usar eu por vi uma caverna É, me encontrar a caverna que É. uma que é sobrinha O que é dinheiro, eu, Já viu? eu vou pesquisar eu esse bagulho aqui é, eu vou tentar traduzir em português Mas se eu não saber a palavra eu vou falar em inglês, entendeu, gente? Então é inglês misturado com português porque é Misturado com espanhol Não, não vou pesquisar mais não Tempo acabou quem, quem ficou de fora Ficou de fora Porque morreu, né? Ou não, a caverna vai colapsar Deixe nós, nós da, é, fugir antes que isso crash. Eu não vou. Ai, eu caí aqui, gente. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Ai, gente fui na barriga. Na primeira vez que eu joguei, eu caí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Gente, ai, só cair agora. Calma. Calma, tem 40 segundos e eu gosto de usar o tempo. Ai meu Deus, se eu cair eu tenho, eu, É sério Não, se eu cair é culpa minha, né Por causa do lag Imagina as meninas me vendo Mas, sério É melhor do que ficar é, Estar ali esperando Será que ela está esperando Ou será que elas me... Ai meu Deus Gente, gente aí, meu trocado tá ruim Ele, ele foi mais pra frente Gente, menina, cheguei Oxal, oh, tá dançando Sai daí, Kinga Tá pensando tá num bailão de boa Não, tá aqui com o um monstro querendo Nossos cu Agora deu um lag Agora deu um lag Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dançar também Coloca um pancadão aí, de Tá, eu descobri que eu não tenho onde <risos> Tá bom, né? Ok Top, tá, olha lá Olha lá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 Tá bom, gente. Tá tomando espaço na minha gravação. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Vai, querido, cai. Tem que passar por baixo. Ai, meu Deus, que medo. Uou, nós, nós somente escapou. A gente não escapou ainda porque a miséria não quer cair. Ah, só falta ter bugado. Ué, a menina voa. Ai, meu Deus, <risos> vai que eu caio. Sai da.. Bateu lá no cu!